Para terminar essa edição da, do nosso curso de termodinâmica, eu gostaria de desenvolver a, a ideia da entropia como uma, uma manifestação da probabilidade dos estados, né? que é uma, uma ideia desenvolvida por Boltzmann. Né? Então, eu gostaria de falar então de entropia e probabilidade. O que a gente vai fazer é pensar em um sistema muito simples, certo? Vamos pensar num sistema que é constituído de partículas que tem só dois estados, tá? E eu vou, eu vou pensar num sistema. É uma moeda, um conjunto de moedas, que pode ser cara, ou na verdade o contrário, sei lá, ou coroa. Né? Que eu vou representar é, por um A a cara e por um O, coroa. Simplesmente, né? Porque os dois começam com um C, então para não ficar. Confuso. Vamos pensar inicialmente que a gente tem três moedas. Então, essas minhas três moedas, moeda 1, um, moeda 2, moeda 3. Quais são as maneiras que eu consigo organizar elas? Né? Todas as maneiras que eu consigo eh, organizar as moedas. É assim a moeda um, então eu vou fazer rapidamente. Então, vamos pensar nos estados que correspondem a cada uma das configurações. Nota, se a gente tem três moedas e cada uma tem dois estados, eu tenho 2 na 3, que é oito possíveis é, combinações entre essas moedas. Né? Vamos pensar em quais são os estados. Então, aqui tem três caras. Então aqui já está implícito zero coroa. Não vou colocar, vou botar só os caras, né? Porque uma vez que eu coloco o número de caras, eu já estou dizendo quantos são os, o número de coroas. Então o estado está completamente representado pelo número de caras. Aqui eu tenho duas caras. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho duas caras. Uma cara. Uma cara. Zero cara tá agora nota o seguinte tem mais de uma maneira duas ah, aqui é duas certo uma duas tem mais de uma maneira de eu obter duas caras tem só uma maneira de eu obter três caras e tem uma duas três Três maneiras de obter uma cara e uma maneira de obter zero cara. Então a gente diz que eu tenho uma maneira, vou colocar assim, de obter uma cara. Eu tenho três maneiras de obter duas, três maneiras de obter uma. Uma maneira de obter zero. Então a gente diz que cada um desses estados tem essa multiplicidade que eu vou representar por um ômega maiúsculo então por exemplo o estado duas caras tá? ele é chamado um macro estado por que, que ele é chamado de macro estado porque macroscopicamente fazendo uma analogia com os sistemas microscópicos que a gente vai falar depois, né? Ele é, ele é representado, ou ele é medido, digamos assim, é caracterizado por tendo duas caras. Não interessa quais são os microestados que constituem esse macroestado. Ou seja, poderia ser A, A, o, A, O, A, ou A, A. Quer dizer, cada uma das moedas poderia estar... Tá, eu poderia ter uma configuração entre as três moedas que fosse essa, essa ou essa. Todos esses três microestados corresponderiam ao mesmo macroestado. Então, aqui seria a moeda 1, um, a moeda 2, a moeda 3, certo? A maneira que cada uma delas está configurada. Então... Esse macroestado 2a tem multiplicidade 3. Então. Porque a ele correspondem 3 microestados. Certo? Então, a multiplicidade de um macroestado. É o número de micro -estados que correspondem a ele. Por que isso? Porque imagina que eu tenho várias moedas idênticas, certo? Se eu coloco elas num recipiente e, e chacoalho o recipiente para que as moedas mudem de estado, no final das contas, o que, que eu posso fazer? Só contar quantas tem, cara, quantas tem coroa. Eu não, eu não consigo mais identificar quem é quem e também não me interessa isso. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo uma analogia com um sistema físico, por exemplo, um, um gás eu não sei, não tem como eu, eu identificar as diferentes partículas que compõem o gás né? elas são indistinguíveis né? isso quer dizer que eu só posso contar quantas tem num estado quantas tem no outro como esses, tem várias maneiras de colocar as partículas numa certa configuração que vai representar um macro estado isso vai fazer com que alguns estados sejam mais prováveis que outros eu vou... É, Desenvolver um pouco melhor a ideia Então A gente tem a multiplicidade Vamos colocar assim Eu vou representar o estado A multiplicidade do estado Pelo número de caras, tá? Porque de novo Uma vez que eu tenho o número de caras Eu tenho o número de coroas, então A multiplicidade do estado Três caras É um a multiplicidade do estado duas caras é 3. A multiplicidade do estado uma cara é 3. A multiplicidade do estado zero cara é 1. Um. Nota. A soma de todas as multiplicidades, que é 8, né? é o número de combinações que eu posso fazer com três moedas, certo? Se eu quisesse descobrir qual a probabilidade de eu obter o estado com duas caras, é a multiplicidade do estado dividido pela multiplicidade total, vou botar assim, que é a soma de todas, ou seja Três oitavos. Por que isso? Porque todos os estados, todos os microestados são igualmente prováveis. Por que? Porque eu estou supondo que as partículas são idênticas. Né? No caso, minhas moedas são todas idênticas E cada vez que eu balanço a, ca a caixa Quer dizer que eu permito que elas mudem de estado Elas têm a mesma probabilidade De cair cara ou coroa Então todas as combinações Vão ter a mesma probabilidade Acontece Então qual é a probabilidade Vamos pensar assim Qual é a probabilidade de três caras? Um oitavo Qual é a probabilidade de duas caras? 3 oitavos qual é a probabilidade de uma cara um oitavo qual é a probabilidade de zero cara é, desculpa aqui é três oitavos também né um oitavo qual é a soma das probabilidades 1 um três três um oito oito que é um por que que o estado com duas caras, é mais provável que o estado de três caras. Porque existem três maneiras diferentes, dentro das combinações que são todas igualmente possíveis, existem três maneiras diferentes de eu chegar nesse macroestado. Mas só uma de eu chegar nesse. Certo? Por quê? Porque aqui eu estou exigindo que todas estejam voltadas para o mesmo lado. E só existe uma maneira de fazer isso. Né? Não existe duas maneiras de colocar todas as moedas com a cara para cima Mas existem três maneiras de colocar duas moedas com a cara para cima A primeira e a segunda moeda, a primeira e a terceira, a segunda e a terceira Qualquer uma delas equivale ao mesmo estado. Então, eu chego numa situação em que os diferentes estados têm diferentes probabilidades Simplesmente porque existe mais de uma maneira de o um sistema chegar a um certo estado né? Que é as diferentes combinações Entre as, as partículas Que compõem esse, esse sistema Bom Agora vamos vamo fazer o raciocínio Vamos tentar estender esse raciocínio Para 100 moedas tá? A gente vai tentar desenvolver a ideia, isso significa 2 na 100 microestados, que é mais que 10 na 30. Então é evidente que a gente não vai conseguir listar todos os estados, mas vamos, vamos pensar no que isso significa. Bom, quais são o, os estados? Eles são assim. Quais são os, os macro-estados? São assim. Todas para cima. Ou para cima que eu estou falando cada, né? Depois, só a primeira para baixo. Depois, as duas primeiras. Quer dizer, não é as duas primeiras, duas para baixo, né? Estou induzindo vocês a pensar. De maneira equivocada depois três para baixo depois todas para baixo não interessa quem aqui eu não tô botando ordem tá isso é, é importante a, a minha maneira de estressar talvez induziu vocês a isso né nenhuma quer dizer a, aqui a primeira a primeira segunda a primeira terceira então aqui tem 100 e mais essa, então tem 101 macroestados, tá? E a gente quer descobrir, então, qual é a multiplicidade de TN caras, certo? Bom, então, vamos lá, qual é a multiplicidade de não ter nenhuma cara. Bom, isso só acontece quando todo o sistema estiver assim. Não tem outra maneira. Né? Todas têm que estar tá para baixo. Então, a multiplicidade desse estado só é um. Só existe uma maneira de conseguir isso. Certo? O próximo. Qual é a multiplicidade de ter uma cara? Bom, pode ser assim, ou pode ser a segunda, ou pode ser a terceira, ou pode ser a última. Como que, Quais são as diferentes maneiras de ter só uma cara? A primeira moeda, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, até... Então, tem 100 maneiras. 100 microestados. Tá? Qual é a multiplicidade? Qual é a, a... Quantas maneiras diferentes eu posso ter duas caras? Uma vez que eu tenha definido uma delas, né, tem 100 maneiras de eu escolher uma delas como sendo cara, eu vou ter 99 moedas restantes que eu posso botar em cara. Então para cada um desses estados, que são 100, certo? eu vou ter 99 opções de virar uma outra moeda. Digamos que eu estou fazendo isso à mão. Tá? Então, eu escolhi a primeira como cara. Agora eu tenho 99 maneiras diferentes de escolher a segunda. Então, essa multiplicidade vai ser 100 vezes 99. Mas como a situação é simétrica... Tanto faz eu escolher essa e depois uma outra na sequência, ou escolher a outra da sequência quanto essa, eu divido por 2. Tá? Então, existe maneira. A gente, claro, a gente não poderia fazer com 100, né? mas a gente poderia fazer com algumas, né? Suponho que são todas idênticas, tá? Não são todas idênticas. Deveriam, mas. Tem três moedas. Eu escolhi a primeira. Eu não sei como estão as outras. Eu escolhi a primeira como sendo cara. Agora, eu ainda tenho duas maneiras de escolher essa ou essa como cara. Então, eu tenho o total menos uma vez de escolher a moeda restante. Então, quantas combinações no total eu vou ter? O número de... de Maneiras que eu posso escolher a primeira. Quantas vezes eu posso escolher a primeira? De quantas maneiras diferentes? De três. Essa ou essa ou essa. No nosso caso aqui de 100. Uma vez que eu escolhi a primeira, eu ainda tenho n menos uma maneiras de escolher a segunda. Certo? Então vai ser 100 vezes 99, no nosso caso. Ou aqui, 3 vezes 2, né? Mas tanto faz se eu, se eu começasse por essa ou por essa vai dar a mesma coisa, não tem ordem, eu não sei qual é a ordem, eu só sei que tem tantas caras tantas coroas, então eu preciso dividir por dois, para não contar duas vezes os estados que são idênticos, certo, então, continuando, agora, três caras, bom, Agora segue um raciocínio semelhante. Tá? Quantas maneiras eu tenho de escolher a primeira? 100 maneiras. De escolher a segunda? 99. Né? Porque eu já escolhi uma aqui, então tem só 99. De escolher a terceira? 98. Certo? E aqui da mesma forma, eu vou dividir por quantas maneiras diferentes eu posso escolher... Essa configuração, por exemplo, as duas primeiras eu tenho duas maneiras de escolher elas, então eu vou dividir por dois, né? Pode ser sei lá a i e a j, ou a j, e aí vai dar o mesmo macro estado. Agora, quantas maneiras eu tenho de escolher três moedas, né? Pode ser a i, a j, a k, ou a k, a j, quer dizer, todas as variações possíveis, quer dizer, tem três maneiras diferentes, então eu multiplico por três. Tá? Agora, vamos tentar entender qual seria o estado N, certo? Bom, o estado N seria, qual é a probabilidade de ter N caras, né? Nas minhas 100 moedas, seria 100 vezes 99 vezes até 100 menos n mais 1 que é o que eu tenho aqui né eu tiro quantas caras eu eu faço fatorial que são as combinações possíveis até o número de moedas restantes e depois divido pela multiplicidade Certo? Então, com N moedas, eu ter N pequeno caras, né? Seria assim: N, N menos um, N menos dois, N menos N mais um, dividido por n fatorial, tá? que justamente esse n fatorial que aparece aqui embaixo, é quantas diferentes maneiras eu posso obter com a minha escolha de n pequenas moedas, né? por exemplo, aqui eu estou escolhendo 3, tá? quantas combinações possíveis eu consigo chegar a três caras, 6, então eu divido por 6 para evitar contar várias vezes o mesmo estado. Certo? Bom, aqui a gente vai fazer um, um pequeno uh, artifício né, para melhorar um pouco a notação. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por n menos n, n menos n menos 1 até chegar em 1. Quer dizer, eu estou completando o fatorial, certo? Então, isso vai ficar... Então, em cima eu completei o fatorial, vai ficar N fatorial. E embaixo vai ficar... certo então a gente tentou rapidamente né fazer uma generalização de com n moedas e três poderia ser caras ou coroas mas quantas diferentes maneiras eu posso obter n caras a partir de n moedas n grande né em geral Bom, para evitar essa confusão que eu fiz aqui, se costuma escrever isso assim, né? Bom, agora a gente vai poder fazer a análise que queria. É, então, vamos calcular qual é a multiplicidade para cada um dos estados, ou para alguns dos estados, tá? Vamos botar aqui o N, fazer diferente agora. E qual é a multiplicidade para 100 moedas? Então, obter. N caras, tá? Evidentemente, podia ser N coroas. 0 né? caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 10 caras, 20 caras, 50 caras, 80 caras, 90, 99, 100. Porque eu estou fazendo simétrico, né? então aqui seriam 100 coroas, 99 coroas, 98 coroas, 97 coroas, então eu estou fazendo mais ou menos simétrico para a gente ver o que acontece. E daí é simplesmente aplicar essa fórmula com N grande 100 e o meu R aqui é o N pequeno. né? Então aqui é 1 para 1 é 100 para 2 é 4.950 para 3 é 161.700 para 10 é mais ou menos 10 na 13 para 20 é mais ou menos 10 na 20 para 50 é 10 na 29 para 80 que corresponde ao 20, né? Para 90 Para 99, para 100, então, bom, essa é, é a situação em que eu queria chegar para a gente discutir isso, né? Se eu perturbo o sistema, então perturbando, o perturbando que eu estou querendo dizer é propiciando a mudança de estado, né? Perturbando o sistema, ele vai pular em todos os microestados. Com a mesma probabilidade. Então, se todos os microestados têm a mesma probabilidade, mas existem 10 na 29 maneiras de eu conseguir o estado N50, mas só existe uma maneira de eu conseguir o estado 1, é 10 na 29 vezes mais provável que eu chegue nesse estado, depois de algumas perturbações ali da caixa com as moedas, do que se eu chego nesse estado Quer dizer Se eu fizer Pensando só nos dois né? Se eu perturbasse e, e verificasse O estado do meu sistema 10 na 29 vezes né? Aqui eu teria que, so que somar Todas as multiplicidades né? Para ter a multiplicidade total né? Mas como 10 na 29 é muito maior Que todos os outros Vamos pensar só no 10 na 29 Então se eu perturbar o meu sistema 10 na 29 vezes, ou, ou se eu perturbar e medir o estado do meu sistema 10 na 29 vezes, só uma vez eu vou encontrar esse estado. Certo? Na grande maioria das vezes, esmagadora maioria, eu vou obter o estado N50. Então, o estado mais provável, muito mais provável, É esse. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de modos com que eu posso mexer nas minhas moedas de maneira a obter N50. Mas só existe uma maneira de... de Aqui é N0, né? Que eu estava falando. Só existe uma maneira de eu obter zero caras. Que é botar todas viradas para baixo. Então, isso faz com que o sistema seja muito mais provavelmente encontrado nesse estado que nesse. Então, a segunda lei da, da termodinâmica, que diz que a entropia tende ao máximo, na verdade a maneira, é claro, é porque eh, historicamente se, se inferiu essa ideia muito antes de se conhecer uh, a ideia desenvolvida por Boltzmann dos micro e macro estados. Né? Mas uh, a maneira mais uh, clara de colocar a segunda lei se, deveria ser... O sistema migra para o estado, é muito mais provável encontrar o sistema no estado que tem maior multiplicidade, simplesmente por uma questão estatística e probabilística. É muito mais provável, existe muito mais maneiras do sistema ter 50 caras do que dele ter zero caras. Então é muito mais provável, se eu faço muitas realizações do sistema, né? É muito mais provável encontrar sistemas a N50 do que a N1, tá? Então, se eu faço... Nem dá para desenhar isso, né? Quer dizer, dá, mas não está correto né? a escala, né? Se eu fizesse um gráfico da multiplicidade em função de N... Aqui 100, aqui 50, tá? Aqui 0, olha... Aqui, isso vai a 10 na 29, tá? Então, vamos colocar assim, fora de escala. Tá? A escala está errada. Mas o que acontece? Aqui tem um pico, 10 na 29, que rapidamente cai muito e que chega a um nos extremos. certo? A área desse gráfico, que é só uma normalização, né? Mas a área desse gráfico aqui estaria me dizendo a multiplicidade total. E a probabilidade de eu encontrar um estado, então eu poderia transformar esse gráfico em probabilidade, simplesmente dividindo esse gráfico aqui por um fator constante. Então, basicamente isso é um gráfico de probabilidade. Certo? A única diferença é que no gráfico de probabilidade, a integral seria 1, mas, certo? Então aqui o número de caras, de novo. No caso aqui, como é uma função contínua, o correto é dizer que isso é uma densidade de probabilidade, mas tudo bem, são detalhes técnicos que a gente não precisa discutir agora, mas é bom chamar a atenção, de novo está fora de escala, tá? mas então o estado 50 É muito mais Provável que todos os outros Isso aqui tá no, no, é um pico é, Absurdo né? Em escala logarítmica ele, ele seria 29 E o do lado seria 20 né? Um próximo aqui seria 20 tá? Então isso aqui é uma escala Absurda né? Bom essa largura tá a gente não vai poder demonstrar isso aqui agora mas essa largura é proporcional à raiz de n então quanto maior o n mais estreito vai ficando o pico quer dizer mais é, pronunciado ainda é o estado é o, o estado de maior multiplicidade certo então, isso nos leva à ideia de, olha, a gente sabe onde a gente vai encontrar, ou encontrar o, o sistema na maior parte das vezes. Pode ser que, eventualmente, depois de 10 na 30, 10 na 40 realizações, eu encontre uma vez o sistema aqui, com 40 caras e 60 coroas. Mas a grande esmagadora da, da, maioria das vezes, o sistema vai ser encontrado em 50. Tá? Então, as ideias do Boltzmann vão no seguinte sentido, a entropia é uma medida da probabilidade dinâmica. S é função de ômega. Além disso, a gente viu lá na, na máquina de Carnot, no teorema de Clausius e tal, a entropia se eu tenho um sistema composto De dois subsistemas A entropia total É a soma das entropias individuais Mas a quantidade de macro e, micro estados, macro e micro estados, A quantidade né? Vou botar assim É multiplicativa. Né? Se, eu, se, eu ponho um, um, se eu junto dois sistemas, a quantidade de combinações que eu vou ter é a quantidade de elementos de um vezes a quantidade de elementos do outro. Então, bom, então eu tenho essas propriedades. Né? S é igual... SA A mais SB, se eu junto dois sistemas, o ômega é ômega A vezes ômega B, e eu estou supondo que a entropia é a função da multiplicidade. Bom, qual é a função que contempla essas características, né? Quer dizer que eu, qual é a forma funcional desse S que é aplicado numa multiplicação vai me dar uma soma, o logaritmo, né? Você sabe disso, né? Então, a proposta de Boltzmann é que a entropia é o logaritmo da multiplicidade. E a relação entre, entre as duas se faz através de uma constante de proporcionalidade, que é a constante de Boltzmann. Então, nota que, que nesse caso, a multiplicidade, a gente é, ouve muito falar de maneira é, informal, né? Ah, que a entropia mede a desordem do sistema, mas o que é essa desordem exatamente, né? O que a gente está querendo dizer com isso? É correto falar nisso, né? Na verdade, não é simplesmente a desordem, né? O que é a desordem, né? Na verdade, o que a gente está tentando dizer é que a entropia mede a multiplicidade de do, um do micro-estado, do, do, a multiplicidade do um macro-estado num determinado sistema. Né? Quer dizer, o sistema vai para aquele estado que tem o maior número de configurações que correspondem a esse estado, ou na linguagem que a gente acabou de, de introduzir. O sistema é muito mais provavelmente encontrado naquele macroestado que tem a maior multiplicidade. Simplesmente porque se todos os microestados, todas as maneiras de tu arranjar as partículas do sistema têm a mesma probabilidade, aquele macroestado que tem maior é, multiplicidade vai ser encontrado um número muito maior de vezes. Né? então a gente poderia vou fazer uma analogia tá vou fazer um, um diagrama que é só uma analogia tá mas que não está errada né se a gente estivesse pensando no espaço de configurações do sistema imagina que que cada caixinha aqui representa um estado do meu sistema tá e, na medida que o meu sistema evolui, ele vai pulando aleatoriamente de uma caixinha para outra, certo? E as caixinhas rosas são um... são micro -estados que correspondem a um, um macro-estado e a caixinha azul é um outro micro-estado. Então, Aqui o rosa é um macroestado de multiplicidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o azul é um macroestado de multiplicidade 1. Um. Si Bom, eu não estou citando os outros, né? Mas se o sistema está pulando né? aleatoriamente, né? Então, cada caixinha representa uma configuração em todas as, as variáveis pertinentes ao sistema, né? A maneira correta de pensar nisso seria pensar num espaço de fase é, 6n dimensional, mas eu estou só fazendo uma analogia para a gente pensar. O sistema vai pulando de uma caixinha para outra, tá? É claro, uma vez que o sistema está aqui nessa caixinha, essas coordenadas especificam o macroestado do sistema. Bom. É muito mais provável encontrar ele no estado rosa do que no estado azul, certo? É esse o argumento que a gente está desenvolvendo, que a gente desenvolveu até agora. Porque o, uma, todas as caixinhas são igualmente prováveis, todos os micro-estados são igualmente prováveis, mas um número maior de, de quadrículos aí corresponde ao macro-estado rosa. Então, se ele está pulando aleatoriamente entre todos, eu vou encontrar ele muito mais vezes no rosa que no azul certo então é, isso é uma, uma uma percepção muito interessante né e muito esclarecedora sobre a entropia né? certo é um fenômeno que só acontece em sistemas de muitas partículas no um sistema lá com três moedas já parecia um pouco né é, a configuração com duas caras era mais provável que três caras. Mas quando a gente vai para 100 moedas, explode né, a, a uma das configurações, né, tem uma multiplicidade muito maior. Agora, tu imagina a gente fazer essa mesma análise para 10 na 23 partículas. Certo? Então, eu poderia encontrar todas as partículas, todas as 10 23 partículas no mesmo estado? Poderia, mas qual é a probabilidade disso? em comparação com, com os outros microestados de, de configuração dessas 10 na 23 partículas. Né? Então, tem situações que, embora sejam possíveis, por exemplo, todas as partículas de tinta se encontrarem, no, voltarem para o mesmo canto do copo, né? embora essa configuração não seja possível, ela é terrivelmente improvável. E por isso que a gente nunca observa isso agora vamos tentar juntar isso com as ideias que a gente trouxe até agora da termodinâmica né e vamos pensar então dois sistemas em contato e equilíbrio térmico certo então, eu tenho energia do primeiro, energia do segundo. Aqui tenho multiplicidade do primeiro, multiplicidade do segundo. Né? Energia total, o, o sistema está isolado, né? Só tenho esses dois sistemas. E a multiplicidade. Vamos colocar assim multiplicidade do sistema 1 um, com energia 1. Um. Multiplicidade do sistema 2 com energia 2. Né? Supostamente a multiplicidade muda com a quantidade de, de energia. Né? Todos os microestados são igualmente prováveis. Então, isso também significa. É, ou dá para interpretar isso que o sistema fica o mesmo tempo em cada microestado. Certo? Bom. Então, o que o sistema faz, né? O que o sistema faz não, mas o sistema evolui de, de modo que ele maximize o, o número, de, a multiplicidade dos estados, né? então ele evolui no, sistema, no sentido de maximizar, quer dizer, ele vai atingir uma configuração que é a configuração máxima de multiplicidade, né? como a gente acabou de falar então eu poderia dizer por exemplo eu estou supondo que os meus que a multiplicidade dos meus estados só depende da energia certo então eu poderia dizer olha se eu derivar a multiplicidade de estados com relação a uma das energias como é um máximo isso vai dar zero então proseguindo, né quer dizer eu quero achar um máximo o o meu sistema tem uma multiplicidade de maneira que é, ilustrativa tem uma multiplicidade que varia com a energia né é multidimensional né tem, tem duas energias mas então eu quero achar o máximo disso com relação à energia poderia ser com relação a, a qualquer uma delas então eu derivo vou achar o máximo certo Bom, isso me dá Aqui a é função de um Certo? A gente tem ainda como U é igual a U, mais o 2 constante, du é zero, que significa que du1 é igual a menos du2. Então, a gente ainda pode escrever. Isso vai me ser útil para substituir como isso é função de u2, eu gostaria de ter du2 aqui embaixo. Né? Então, eu posso escrever essa equação 1, um, Uma maneira, uma propriedade que a gente costuma usar, é a seguinte, é, de, vou botar em outras variáveis aqui só para botar uma observação, né? Derivada logarítmica, né? o que, que significa isso? Isso é 1 sobre y dy dx. Então, quando a gente tem uma coisa desse tipo, a gente costuma escrever dessa forma, né? Então, o que a gente tem ali em cima, a gente poderia escrever assim. DLN de ômega 1 sobre D1 é igual a DLN de ômega 2 sobre d 2 Mas a nossa premissa lá no início é que o sistema estava em contato e equilíbrio térmico. Então, a gente chegou a uma conclusão aqui, né que essa derivada logarítmica do, da multiplicidade com relação à energia é igual para os dois sistemas. Olha, isso de alguma forma deveria se refletir nisso, porque foi a nossa premissa inicial. Né? Então, o que a gente tá é poderia dizer aqui né, é que se o S... igual k ln disso, né? Então o que a gente tem aqui é que d é igual e foi justamente isso que a gente tinha lá no início, né? Só que a gente falava do inverso Então, de fato... É, claro, isso não, não foi uma demonstração, né? Eu tô só tentando juntar dois argumentos independentes, né? O argumento que a gente tinha lá da termodinâmica, certo? e agora o argumento baseado no que a gente acabou de desenvolver né, de que isso seria a entropia e a gente vê que realmente tanto a manifestação da entropia como um, o, uma função do, da multiplicidade dos estados é coerente com o que a gente imagina como sendo a temperatura e justamente a temperatura que estabelece que os dois sistemas estão em equilíbrio então é importante porque na verdade se, se vocês olham umas aulas atrás a gente chegou até aqui por um caminho completamente diferente e agora a gente está chegando ao mesmo ponto através dessa definição né, dos macroestados e, e da multiplicidade desses macroestados e do equilíbrio térmico e tal né? então são dois caminhos bem diferentes que levam à mesma conclusão e que na verdade são complementares e que é justamente o, o, o, o grande elo de ligação entre a termodinâmica e a mecânica estatística, certo? Então, eu acho que com isso a gente conclui é, esse curso de, de termodinâmica. Uma área muito extensa, é muito madura, tem muitos anos de trabalho. Mas foi possível apresentar o básico, digamos assim, o que vocês precisam saber para prosseguir pensando nessas ideias da termodinâmica que são muito gerais, são muito abrangentes e são muito bem estabelecidas, então tem uma força muito grande é, dentro da física. Então, obrigado por terem assistido até aqui.